E olha quem chegou, Oi, é tudo. muito bem-vinda. Obrigada. Que bem aqui. -vinda. Obrigada, bem vinda Bem-vindos ao Fundo do Baú. Hoje a nossa entrevistada é a querida colega ah, Thalita Oliveira. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Tô feliz que você esteja aqui e de conhecer mais a sua história. tô curiosa. Obrigada, Lu, pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você e com vocês também, viu, gente? Um beijão. Talita do Domingo Espetacular. Nós nos conhecemos na Record. Na época você estava fazendo Fala esporte. Brasil, fazendo esporte. esporte. Exatamente. Trabalhamos juntas é, tá. no Fala Brasil e agora já são três anos e meio de... Três anos e meio de domingo espetacular e oito anos e meio de recorde. Vamos começar então? Participação da Madonna. Miga especial de Madonna, virou minha Isso amiga. Eu não começou a vir desconfiar. É, virou é, é. minha casa. É a guardiã do baú. Só que antes da gente começar, aposto que você tá curioso também, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra você já curtir esse vídeo aí e espalhar pros amigos. Gente, vamos Isso. abrir o baú vamos. da Thalita Oliveira. Pô, eu adoro guarda-coisa. -pues. Ah. Eu adoro. Eu adoro que adora guardar coisas. <risos> eu moro, é, eu saí da casa da minha mãe há é, 11 anos. Então eu guardo coisas há 11 anos. Só que tem coisas guardadas. Quando eu morava com a minha mãe, e tem coisas guardadas na casa da minha avó. Espalhados por aí. Nossa, Não, a casa da avó também. Tem também. Então ah. tem três casas. Tem coisa da minha casa, coisa da minha mãe e coisa da minha avó. Entendeu? Nossa. E a, o que eu trouxe assim como... Uma Lembrança muito especial, então, tem muita coisa. Foi difícil escolher cinco, tem muita coisa Imagina. especial assim da sua vida. Mas uma que eu escolhi estava na casa da minha mãe, uhum. agora vai ficar na minha casa. Já ah, é? Já, já, já, já, já resgatou? Posso pegar? Pode, à vontade. Eu trouxe uma fita cassete da pequena sereia da Ariel, da Disney. Que foi meu filme preferido na infância. Eu amava a Liel, Eu sabia todas as músicas. Eu sei até hoje, eu não sei cantar. Mas se alguém eu, eu consigo cantar lá todas as músicas. Dos personagens, a história, aquela, aquela fita VHS, né? É. VHS que eu assistia milhares de vezes. Estava na casa da minha mãe. Então assim, quando minha mãe dá as coisas, ela sempre pergunta o que, que pode dar, o que não pode, na minha avó também. E esse tem que ficar pra eu ficar pra eternidade, assim. E o mais bonitinho, eu acho que tem, Lu, aqui dentro, é de quem me deu, que foi minha tia. Então tá assim, é, essa fita pertence à Thalita de Oliveira Souza, presente de Rita Maura Carvalho de Oliveira Boarim, tia, no dia 24, 2, 91. Oh, de fogo. 91. Olha que fofo! eu nasci em 84, então tem sete, eu tinha sete aninhos Ai. quando eu ganhei. E quando eu já era adulta, tinha 22 anos, eu fui assistir o um musical da Pequena Sereia, The Little Mermaid, ah, em Nova, Nova York. York, na prova E eu chorei mais que todas as crianças que tinha naquele teatro. Chorei, comprei caneca, squeeze da Pequena Sereia. E, e hoje você, assim, adulta, você consegue identificar o, o porquê desse encantamento pela Ariel? Bom, eu acho que a Ariel é linda, eu acho que isso também influenciou aquela cabeleira ruiva, comprida, minha avó era ruiva, meu primo é ruivo. Talvez tenha influenciado é, a paixão dos dois, mas eu acredito que esse mundo lúdico assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que, eu tenho até hoje dentro assim de mim, eu gosto de ver, sei lá, meu malvado favorito, um, dois, três, sabe? Uhum. Eu me divirto, eu gosto de, de filme. É, infantil. Descompromissado. Descompromissado. Né? É. E não, eu acho assim, quando é um filme muito cabeça, sempre te pega alguma reflexão, que é legal também. Sim. Mas, mas sim. quando você quer desconectar do mundo, você vai assistir Pequena Sereia, lindo, música, romance. Claro que tem a Úrsula aqui, que é do mal e tal. <risos> mas eu acho que foi isso, sabe? Essa coisa lúdica. Quando eu era criança eu não entendo, mas hoje a, a minha paixão que eu ainda sinto é porque me remete muito à infância. Quando eu nessa né, da Broda, que eu tinha 22 anos, me remeteu à minha infância a felicidade de estar na casa da avó, de estar com a mãe, de estar com a tia, de estar assistindo, de estar família. Eu sou muito família, ah. e isso acho que lembra família. Agora não dá pra assistir mais, né? Não, mas não tem como passar pra... Tem, então. mas não precisa, deve ter novo é, já, DVD. Ter, tô... É, Netflix. Ah. Eu tô vendo que ela tem traços de acumulador, é como eu, que é, guardo é umas fitas que... cassete que eu não tenho mais nem onde ouvir, Tanto mas isso. também não consigo jogar fora. É isso que a gente tá falando, você pode ver isso aqui no Netflix? Você não precisa mais ter isso, mas né? Mas precisa. <risos> não, e essa é etiquetinha da tia? Não. Ah, é, isso como é que é faz? O segundo, olha só, eu falei que tem um baú na minha casa, na minha avó e na minha mãe. O segundo tava na minha avó. Nossa, ela foi, ah, ai, obrigada, olha que graça, ela foi oh, recolhendo coisas. Eu fui recolhendo coisas. Porque a minha avó se mudou recentemente e eu tinha um baú na casa da minha avó, com várias bonecas, então, não sei o que. A gente deu muitos livros, ONG e tal. E alguns eu falei, não, eu preciso guardar. E esse aqui, você vai rir, né? da capa. Vão achar que eu guardei o Márcio Garcia, gente, calma. Não é uma... quero... Olha o Márcio, ah, a importância. O Márcio Garcia é um galã até hoje, mas era da época. Você chegou a conhecer não. ele na Record? Oh, não, Porque ele teve épios de trabalhar na Record. Não, mas é que tem vários galãs. Tipo, era uma ah, série, entendeu? Tinha galã, Luana Pioveira. Era... era uma novela, né? Pelo visto, Kickstarter. É, Kickstarter. É. Mas enfim, não, mas, enfim, nada não tem nada a ver com ele. não tem nada a ver com o Márcio Garcia. <risos> eu não guardo por causa do Márcio Garcia. Eu guardo porque é o meu fichário. E da oitava série, isso em 98, eu nasci em 84, então 14 anos. Mas olha só, Lu, um, eu... Capricho. Muito. Vamos mostrar pra cá, o que você mostra. Isso. Eram várias matérias, que é matemática. Mas eu sempre fui muito cheia de toque, assim, tipo, tudo perfeccionista. Então, o título é numa cor, o nome da professora em outra cor. Aí tem o subtítulo. Aí, por exemplo, a, o corpo do texto é em preto, as anotações ou cálculo é em lápis. E aí eu ia acertando, aí eu ia... Ticando. Ticando, que eu gosto de fazer até hoje, que eu faço ok, sabe, risco. Uhum. E tudo, assim, sem orelha. A letra, direitinho. Sem orelha, assim, sabe, de tudo... Organizada mesmo, eu sempre fui muito organizada. Não, não eu tenho um rabisco, não né? Tem um não tenho um errei, rabisquei, não. Não, não tenho um errei, se tinha Se você errava, você acha que arrancava a página? Arrancava a página e começava de novo. Okay. E assim, eu era tão... que a professora um dia chamou minha mãe na escola, e falou, ah, sua filha tá chorando. Deixa eu tomar cuidado, né? Se é. eu faço moreira desse negócio. Então, esse negócio da orelha Tá 20 sendo. anos aqui. Ai, é. pelo amor, esse aqui, ó aqui. Okay. Essa aqui não fui eu, ó lá. É sério esse negócio. A minha mãe foi chamada na escola, falando que eu tava chorando. E né? minha mãe, o que, que aconteceu? Aí a professora, a sua filha, ela chora quando a gente vira a página e faz orelha no caderno dela. Porque ela fala que tá amassando o fichário. Eu chorava de tão certinho quase passado no um ferro, entendeu? E isso é o que? É toque? É toque. perfeccionismo? Também, eu acho que é toque, eu acho que é perfeccionismo, eu sou assim até hoje. Eu era daquela aluna assim que não gostava de passar cola porque é, eu pensava assim, poxa, eu estudei pra caramba. Eu adorava tirar 10, era competitiva, eu contava quantos 10 eu tinha tirado no boletim pra falar pro meu pai tirei sete e tirei 7 e 10, sabe assim, aquela coisa competitiva? Aí tinha simulado, eu precisava ficar entre os 3 do simulado, porque eu tinha que ver meu nome naquele simulado. Então, dedicada. Assim, eu acho que tem um pouco de dedicada, um pouco de competitiva, um pouco Olá, de tá de... falando das notas? Vamos ver, Thalita Oliveira, isso aqui era um trabalho ou uma nota? Número? Ah, não ah, tem não nota. não, sério, acho que era um trabalho. É. Mas olha aqui também, eu corrigia tudo assim. Nossa, perfeito. Então era muito organizada. Hein? Outra orelha. Outra não orelha. Foi a Lu que pegou. <risos> Mas, é... então eu trouxe esse pra mostrar assim. É determinação? Muito isso, pior. é, né? Muito. Eu sempre fui muito, assim, de metas Eu lembro que um outro episódio, minha mãe chegou em casa, tava chorando, eu tinha 14 anos. Minha mãe perguntou assim, o que aconteceu? Eu brigou com namorado? Tinha namoradinho no colégio, né? Aí eu falei, não, eu tirei sete em geografia. E minha mãe, tá linda, geografia é matéria. pessoas você tem mais dificuldade, eu tinha mais dificuldade com geografia. Mas tudo bem, é uma nota azul. Não, mas eu tirei sete. E aí começa, eu não sei o que, que eu vou ser, o que, que eu vou. Quando eu crescer, eu queria ser engenheiro. Então eu sempre fui muito assim, madura e muito focada o que, que eu vou ser quando eu crescer, qual a minha profissão, porque eu preciso ser bem sucedida, que seja médica, né? juíza, engenheiro, o que fosse. E eu acho que isso demonstra um pouco do que eu sou hoje. Organizada, adoro rotina, adoro agenda, adoro horários, detesto fugir da rotina. E, e essa organização reflete o que eu sou hoje também. Que coisa, né? Sim. Impressionante. E o um jornalismo, você... Do nada. Do nada? Do nada. É, porque pra pessoa queria ser engenheira. Engenheira. Meu sonho era ser engenheira. As matérias que eu ia melhor no colégio eram matemática, física e química. Eu era aquela aluna que acabava a aula de química e eu ficava a única no, no, pra Passando. conversar com, sobre fórmulas e tal. Eu sempre fui muito vaidosa, então eu pensava de repente trabalhar numa grande empresa de cosméticos e fazer cosméticos tecnológicos, tal como engenheira química, e eu gostava, sempre gostei e gosto de chocolate, ou engenheira de alimentos, hum. mas eu queria ser engenheira. E aí eu fiz colégio, sempre a mesma, dificuldade das de geografia, que é humanas, que jornalista normalmente Nossa, adoro. era que eu é melhor a história, história a geografia, exatamente, não, a minha isso. geografia era o pior. E aí eu fiz, aí eu fiz cursinho, para ter certeza que eu queria passar em engenharia, comecei a fazer feio em São Bernardo. E aí comecei a fazer engenharia, os primeiros anos são engenharia geral, né? E aí um belo dia, eu morava em Santos, minha família é de Santos, trabalhava, trabalhava não, estudava em São Bernardo, né, na ABC Paulista aqui. Um dia eu cheguei e falei, mãe, assim, não sei, não, acho que não é isso, mudou do nada, eu não tô me identificando com a faculdade. Na época tinha muito mais, era muito homem, só homem, não tinha amiga na faculdade, porque a feia é só engenharia. Então, é diferente Verdade. de você estar numa faculdade que tem engenharia, tem arquitetura, tal, tal, tal e no intervalo todo mundo se assim, era só homem, era só igreja, de amiga ah. e eu comecei a ficar meio crise de identidade. Minha mãe falou assim, bom, então você vai no Santa Cecília, que é a faculdade de Santos, que eu prestei Engenharia Química, passei em segundo lugar na faculdade Nossa. de Política. Nossa, Que eu era muito você legal. é de Santos? Eu sou de Santos. Ah, que bacana. Tudo aqui tava de Santos, tá? Minha Do baú da tá minha mãe. A avó tá em Santos. Ah, minha avó tá em Santos, minha mãe tá em ah, Santos. Ah, que legal. E aí eu falei, mãe, a minha mãe falou, vai lá no Santa, onde você prestou Engenharia Química, a gente tinha segurado também a matrícula, aquela coisa de Santos, sabe onde você vai morar. E você conversa com o coordenador de outros cursos e pergunta e, e tenta assim se encontrar. Quem foi o primeiro que eu encontrei? Coordenador de Jornalismo, Comunicação Social. Aí ele falou, você já pensou nesse jornalismo? Eu falei, não, minha tia da fita né é jornalista. Não, jornalismo não. Então, mas eu acho que você está bem no jornalismo. Ele já falou de TV, ele focou um pouco, porque a TV Santa a... Bonita, né? Ah, ele não, tá brincado, é? ele focou na TV, porque lá tem a TV Santa Sim. Tem teu colégio, tem a faculdade, tem a TV. Você, você fica bem, você pode fazer estágio, na TV, acho que você tem um rosto que ficaria bem na televisão. Você não pensou não pensa, não, não sei, sabe aquela coisa de 18 anos? Falei, até pode ser, liguei para minha mãe, falei, mãe, olha, jornalismo, nossa, mas de engenharia para jornalismo... E a mãe sempre me apoiou, tá ali, você é nova, você tem 18 anos. Se você não quiser, filha, daqui a pouco você muda. Não eu era focada, eu não era uma perdida. Minha ah. mãe não tinha preocupação. Meu Deus, cada hora essa menina que é uma coisa. Eu tava realmente vivendo uma crise ali. Sim, sabe? imagino. E, eu, e ela me apoiou porque eu sempre fui uma boa aluna. Não era, entendeu? Não era de sacanagem, queria sair, queria babá lá. Mudei para jornalismo e estou no jornalismo. Foi assim. E aí, logo no primeiro ano de jornalismo, ele me perguntava sempre, você se arrependeu? E eu falava, não, é isso que eu quero. E aí, no primeiro ano, eu comecei a fazer estágio na TV Santa Cecília, comecei a apresentar no primeiro ano. E aí, foi durante os quatro anos eu apresentei nessa TV, que era educativa, filiada da faculdade, da, da faculdade filiada da TV do Rio de Janeiro. E era um programa produzido por alunos, mas era diário. Então era produtora, editora, editora de marketing Que legal. aprendeu um tudo monte de coisa. Tudo. É. E aí entrou o jornalismo. Assim, do nada. Olha, que coisa como é a vida, né? Eu falo que a vida tem uns hum. caminhos, né? Que a gente não, jamais imaginaria. Não, e se esse professor, coordenador de jornalismo... Não fosse, fosse o, primeiro não o primeiro que tivesse a mais... Se ele estivesse almoçando, se ele estivesse no café e viesse de publicidade, de repente eu teria <risos> entrando em publicidade, porque eu tava confusa aquele momento. Ou até professora de geografia, eu podia virar né esse... Terceiro, Terceiro? é esse. Aí já entra no jornalismo. Ah. É né? é um blazer vermelho. Eu, na verdade, é... vermelho virou meio a minha cor da sorte, a cor da estreia. Eu, na minha vida, não uso vermelho muito, porque eu acho que chamou muita atenção. Eu gosto muito de preto, branco, cinza. Eu sou meio básica nas cores, porque eu gosto de Colar, pulseira, anel... Né? Então eu gosto da, da blusinha mais Básica, sequinha, é. mais sequinha, mais clean pra eu carregar um pouco mais nos acessórios. Então, vermelho nem é a cor assim é a minha cor preferida, mas é a minha cor preferida no trabalho. que eu estreiei a primeira vez, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na TV Tem, que é a filha da Globo do interior, eu comecei em Itapetininga, que é uma cidade do interior. Saí de Santos, fui morar no interior. E lá eu fui para apresentar o Tem Notícia 2 edição, que é o Jornal da Globo 7 horas da noite. Sim, é, é a mesma coisa que o SPTV é uma edição, passar é lá é o local de lá. É o local de lá. E esse foi o blazer da minha estreia. E eu nem uso mais. Mas eu, aquilo, sabe, foi o começo de jornalismo, formada com 22 anos. E, eu, e assim, a importância de você estar numa bancada, de uma afiliada Globo. Era uma cidade pequena, né? mas era um peso, um jornal e tal. E aquilo foi, eles compraram pra mim, compraram umas peças, né? E esse foi o primeiro. E depois eu mudei, eu lá oito meses só eu fui trabalhar na rede de integração, que é afiliada da Globo, no é, Triângulo Mineiro, ah. em Minas Gerais, morei em Uberlândia. E a estreia eu fui com. Com mesmo. Com mesmo. Aí depois fui pra TVT em Sorocaba, também afilhada da Globo, a estreia. E não fala Brasil na bancada. Então ele já foi pra Itapetininga, já foi pra Uberlândia, já foi para Sorocaba e está em São Paulo. Superstição total! Total! Sabe aquela coisa assim, deu sorte. E aí eu não consigo me desapegar. No DER não faz sentido nenhum, a gente nem usa o blazer. Na minha vida eu nem uso porque eu sou mais despojada assim na, nas roupas do dia a dia. O DER também não, não, não. uso. Então ficou assim, aquela coisa, não vou dar, tem um, um valor agregado, assim, profissional pra mim muito grande, sabe, Sim. De, de história. Né? E é uma coisa que te lembra sorte, lembra sucesso, sorte, sucesso é, é, sabe, é. as conquistas que foram... Poxa, eu sou de Santos, eu sou de, de, do litoral, eu fui morar em Tapetini. né? Rodei, uma cidade de 140 mil habitantes. Eu fui muito feliz, mas era muito diferente da minha realidade. Um dia eu cheguei na frente da minha casa, tinha um cavalo na porta da minha casa. Eu olhava o cavalo, o cavalo, o cavalo me olhava, olhava o cavalo. Meu Deus, o que, que eu faço? Eu sempre amei animais, não vou buzinar que eu vou o cavalo. E ficamos naquele dilema, eu e o cavalo, até que ele saísse da porta. Porque é um interior mesmo. Isso. Depois não, Uberlândia é uma grande cidade, Sim. 600 mil habitantes. Sorocaba é uma grande cidade, São Paulo nem se fala. Mas é o começo do jornalismo. Então eu guardo assim esse blazer com muito carinho. Ai que bacana! E eu acho que eu vou guardar. Né? Esse já é da Record. Ah. É uma fotinho do Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no México, sim, que estava conversando no México. Eu entrei na Record em 2009 para fazer o bloco de esportes do Fala Brasil. Sim, que eu trabalhamos trabalhar juntos. Trabalhamos juntos. Isso. E aí eu fazia logo na sequência comecei a fazer bancada do Fala Brasil de sábado. E aí, esse foi em 2011, eu já tinha dois anos de casa. Eu já tava no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uh -huh. Que aí eu fui apresentar com o isso E aí nesse período teve os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E aí a Record me deu esse presente que foi participar. Porque eu tinha dois anos de casa, eu tinha 26 anos. Então assim, pra mim, é, eu não imaginava. Nesses Jogos foi a Milena, a Ana Paula Padrão, a Adriana Araújo, isso. o Paulo Henrique Amorim, e, né? <coughs> e assim, foi quando eu falava, você vai para os Jogos, eu... Uau! Nossa, que experiência. É, que experiência. E foi uma experiência, porque assim, eu fiquei um mês no México, então praticamente você morou, porque 24 horas, um mês morou, né, é. lá. E foi muito gostoso porque eu tinha acabado de, de finalizar o um curso de espanhol, nem ah, sabia, nada a é. Tinha feito o um curso tradicional e tava fazendo aulas com uma professora peruana. Então eu fiquei um mês falando espanhol, que foi ótimo para mim. É, ficava o dia inteiro na emissora e esse telão é o que eu fazia, que era o telão do pan que eram quadros de medalhas, categorias, e ele, na época, era muito tecnológico. Então você desenhava, se colocava mais pra frente, pra trás. Nossa, Tinha segurança de ter que fazer aí, tudo assim, isso, saber, é, saber da informação, saber como é que funciona o negócio. Não, e a gente tá acostumado assim, ah, o esporte é fácil, futebol. Não, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas são vários esportes, de países que você nunca imaginou, nunca viu no mapa. No modalidades que você nunca assistiu um esporte. Não tem a mínima noção, é. que você vai entrevistar as bandeirinhas que você não faz a mínima ideia da onde são. Tinha, tinha apostila, eu li apostila, adoro essa coisa é, de, estudar. de estudar. E aí foi muito desafiador. Eu... E o Domingo Espetacular? quando é Como é que foi que você recebeu o convite? Porque o Domingo Espetacular é um dos programas, é um dos líderes de audiência da Record, é. né? É um programa que tem uma visibilidade enorme. E... É, aos domingos, um horário nobre, nobre, né? Foi um baita presente. Nossa! Eu acho que foram assim... É difícil a gente elencar, mas eu, eu diria assim, na Record, Graças a Deus tive oportunidade em tudo lá. Eu falo que eu fiz tudo. Eu fiz Fala Brasil, eu fiz balanço geral, porque o Geraldo tá no alagamento, aquela coisa de São Paulo não vai chegar. Fui, eu fiz tudo a ver, que não existe mais. Eu faço Jornal da Record Sábado, eu faço o Espetacular, eu fiz Jornal da Encorde Esqueroto, fiz é, é, transmissões internacionais, faço reportagem para o DE. Mas eu acho assim que o Guadalajara marcou muito e o DE. Porque é um baita presente, é que você disse, a importância do programa, né? Quando eu fiquei sabendo E como apresentadora fixa, né, é, não Amel? Você é já estava na, na Record News nessa época com o Heródoto? Não, eu tinha voltado para o Fala Brasil. Ah, tá. Porque eu falo Brasil, eu fui, voltei, fui. Tá, tá. Nessa época eu já tinha, eu fiquei um ano com o Heródoto, na verdade uns sete meses com o Heródoto. Voltei a fazer bloco de esportes do Fala Brasil e bancada de sábado e cobertura de férias, licença, essas coisas. E eu tava no Fala Brasil. Quando eu fiquei sabendo, é, nossa... Eu acho que foi uma das maiores emoções, assim. Então, eu era telespectadora do DEL, e aí você trabalhar como apresentadora titular, como você disse, de um, de um programa que você assiste, que você é fã, foi um baita presente. Já são três anos e meio. Estou muito feliz lá. Graças a é, Deus. Que legal. legal. legal. Apresentar-se. O último. Olha isso, Bo. Vocês vão achar que é roupa de boneca. Ai, gente. Olha o é, tamanho. Olha o tamanho dessa roupa. Essa roupinha. E <risos> eu tenho a minha cachorrinha que chama Chanel, tem três anos e meio. E essa é qual a é... raça? Maltese. Ah. Aquela branca peludinha. E essa roupa foi a primeira roupa, a primeira roupa que eu comprei pra Chanel. A Chanel veio pra mim com 35 dias. Ou seja... Era um ratinho. Era um ratinho. Era uma mãozinha assim. Veio sem dente, banguela, aí a ração era triturada no liquidificador, com água, papinha, sabe? E ela veio com 700 gramas. Nossa. E aí aquela coisa de mãe, babona, vaidosa, que você quer ir filhas, sabe? É, eu já vi as fotos no Instagram da Thalisa, ela é toda de lacinho, toda. sempre. Uma piruinha. <risos> e aí, é aquela coisa assim, tipo, eu não tenho filho humano, eu tenho filho de patas, né? Eu falo que eu amo tanto que pra mim é melhor muito ser humano. E aí quando ela veio, aquela coisa, nossa, tipo enxoval, eu quero comprar a primeira roupa pra minha filha E era Copa, a Chanel nasceu dia 15 de julho de 2014, Copa no Brasil nossa. Por isso que é a bandeirinha do Brasil E aí eu peguei tá, e tal, acho que fui levar a primeira vacininha, tava passando Pet shop e comprei Era grande, Lu, era grande E aí quando eu fui colocar, era pequeno, a Chanel não usou essa roupa ah, já pensei dar pra, sei lá, filhote de Pinter, de Yorkshire, mas eu não consigo, porque tipo, é o começo de um amor, assim, que eu sinto por ela, o começo da história. É, a Chanel é muito minha companheira, eu trato como filho. Você mora sozinha, Você, vocês duas? Sim. Tá. E a Chanel é dorme comigo na minha cama, é bom dia filha e tal, tal, tal. E filhos mesmo, você pensa? Eu... Casamento, filhos, já foi casada? Já fui casada, é, agora, sou de, né, agora não, já divorciada, né? Eu penso, mas assim, eu penso mais, mais pro futuro. Eu fico às vezes até preocupada e minha mãe fala assim, calma que a sua chavinha vai virar. Porque eu fico... Minhas amigas já são mães, eu tenho, eu fiz 33. Minhas amigas têm 32, 34, Então é Naquela 15, fase mesmo, é, de, ter filho, de ter filho, casar, ter filhos. Mas hoje em dia as mulheres deixam pra ter filho cada... A gente postega pela coisa da independência, de, do trabalho, da rotina e tal. O que muda totalmente a vida, é. né? É, cachorro a gente se dedica, mas ele fica em casa tranquilinho com água e com ração, né? O filho não. Então eu penso. Mas eu não... assim, Sei lá, daqui 3 anos... Aí minha mãe eu falo, mãe, você acha que ela não tinha que estar pensando? Ela não, deixa que na hora certa vai, vai virar. Então eu vejo o bebê, acho fofo, mas eu não vejo assim, ai, como será o meu? Não tenho hum, isso ainda. Hum. Eu vejo o bebê, ele é fofo e ele é da pessoa, uh -huh, né, entendeu? Mas uh -huh. eu vejo o cachorro e eu fico, ah, babando, porque eu, eu penso demais. Mais, uh, cachorro, cachorro eu penso, é? eu penso em adotar, porque a Chanel foi comprada, né? Mas eu pensei em adotar um vira-lata, que eu sou apaixonada é. né, por vira-lata. E eu quero um vira-lata pelinho duro, é, é, é, assim, sabe? Então, pichain. É pichain, porque eu acho maravilhoso, vai ser um pichain assim, bem metido, sabe? Assim, vai ser muito lindo. E olha aqui, então, gente, o bracinho, a patinha. Eu que peguei e coloquei né? do um lado, acho que cabeu a perna dela só hoje em dia, assim, porque ela pesa 4 kg e pouco. Olha, cresceu Isso aí era pra ah, 700 gramas. Cresceu bastante. E futuro profissional, você almeja alguma coisa ou você deixa acontecer? Porque antes você falou, você era uma pessoa de metas, de estipular, né? Que caminho você queria seguir, onde você queria chegar. Lu, eu sou muito sonhadora, assim, sabe? Muito sonhadora. Só que assim, eu acho que, a gente, eu tenho plena consciência que a gente não tem domínio da nossa vida. Às vezes você quer uma coisa e às vezes não é. Por exemplo, pra mim, o Fala Brasil era o que era mais fácil porque eu tava ali no bloco E já dia. era o máximo. Já era o máximo. De repente vem o domingo espetacular, que era domingo, horário obra e tal. Então, é, às vezes, Deus, eu acredito muito em Deus, faz. Deus. Como que aconteceu isso, né? Então é o meu sonho. Eu, não, eu acho que o DE é maravilhoso, mas eu não penso assim: ao fim, eu tenho que me acomodar. Eu quero crescer, eu quero aprender. Eu vou, se eu pudesse escolher o um jornalismo bem informal, que o D já é mais informal, Sim. De um, comparado com o jornalismo mesmo, onde eu pudesse ser mais eu. Tô muito feliz lá, mas o futuro a Deus pertence. Mas assim, eu não tô acomodada. E assim, acho que não pode ser. Porque, quando, acho que qualquer área, você chegou e falou: Ai, não tem mais. Puta que chave. Não almejo mais não, nada. Não, tem uma vida né? que você não almeja mais nada. É. Eu não acredito nisso. Então eu almejo muito ainda, sei lá, viajar muito, crescer profissionalmente, ter mais cachorro, ter filho, sim. Olha, e eu almejo te encontrar daqui a uns 10 anos, quem sabe o futuro do baú vir até lá, pra você nos trazer né? essas novas recordações das boas coisas todas ai, que eu ai, desejo pra você, obrigada, querida. Obrigada, obrigada. Muita coisa boa te acontecer Você sabe que eu sou... Fã sua ah, do trabalho, obrigada, gosto muito da Lu, beleza. sempre falo isso pra ela. E vou vir é um com amor. outras coisas, mais essas da baú. É, ela falou guarda bastante coisa. Guarda. Quem sabe um dia a gente faz uma segunda edição também com a Thalita. Coisa não vai faltar. É verdade. Muito obrigada. Foi minha. um prazer. Obrigada. Um beijo, gente. Espero vocês no Domingo Espetacular, no Instagram. E sigam a Lu também. Instagram Thalita Oliveira Real. Ribeira Real. Tá legal. E você que tá acompanhando aqui, a gente já sabe, né? Que é pra se inscrever, que é pra compartilhar esse vídeo, que é pra deixar o seu like aí pra gente. E para não perder todos os nossos vídeos. Fundo do Baú, toda terça-feira, meio-dia. Aperta o sininho das notificações, que assim que sair o vídeo, você vai ser avisado. Fácil. Muito obrigada, gente, pela companhia mais uma vez. Até o próximo Fundo do Baú. Beijo, gente. Até a próxima. Programa de recordação. Tem que deixar uma recordação para você. Então, olha, a gente vai tirar aqui uma... Selfie na antiguinha da polaroid Não, eu amo, recordação e amo foto então. Ah, Ai que legal. Espero que você goste, querida, e naquele baú que a gente falou daqui a 10, 10 anos, anos. vai estar tá lá. Você traz é ela, hein? É. é. é. é. Que legal. Muito obrigada. obrigada, adorei, adorei. adorei, é meu um prazer.